Mais um vídeo começando aqui no Calaca. Eu, Vavo, estou no aeroporto de Guarulhos, embarcando para Chicago, Illinois, para cobrir o All Star Weekend. 2020. Hoje é quinta-feira à noite e amanhã, na sexta-feira, já começa o All-Star Weekend com o jogo do Rising Stars, que são os jogadores de primeiro e segundo ano, divididos nos times USA e Mundo. E eu estarei dentro do United Center, estádio do Chicago Bulls, fazendo esta cobertura para vocês. Não vai ser só isso, eu vou estar no sábado e no domingo também em Chicago e depois do All-Star Weekend, eu saio de Chicago e vou para São Francisco porque na quinta-feira seguinte, no primeiro jogo pós-All-Star Game, tem Golden State Warriors e o meu time Houston Rockets, no Chase Center, que é a nova arena do Golden State Warriors. Eu vou conhecer e vou apresentar para vocês. Então é isso, espero que vocês gostem. Vem pelo menos três ou quatro vídeos aí mostrando esta minha semana nos Estados Unidos. Vem comigo. Here it comes. Boom na China nos últimos 14 dias. Não. 17 graus na minha chegada aqui no aeroporto de Chicago. Eu já sabia que hoje era o único dia frio da viagem, quer dizer, depois vai estar na média de zero grau, que é frio, mas não é tão frio quanto menos 17. Eu tô aqui no ônibus que leva do aeroporto até o terminal, que pega os metrôs, os trens que levam até a cidade, passar um pouquinho de frio hoje, né? Acabei de chegar no meu hotel aqui em Chicago, e vocês não têm noção do frio que eu passei. Eu desci do metrô do trem, na verdade, há uns 3, 4 quarteirões aqui, e eu vim caminhando. Tá menos 17 graus, eu passei muito frio, eu coloquei gorro, coloquei luva, mas não tinha como colocar outra calça, por exemplo, dentro do metrô, uma calça por cima da outra. Minhas pernas vieram congelando, minha cara veio congelando, enfim. Tô aqui já instalado no meu hotel, ainda são 8 e pouco da manhã aqui, meu check-in é só às 2 da tarde, assim como em qualquer hotel, então vou fazer umas coisinhas aqui no computador, descarregar uns arquivos e vou dar uma volta aí pela cidade Tem um Whole Foods aqui, que é um restaurante de comidas naturais, vou ali tomar um café da manhã, comer alguma parada Mudanças de planos, na verdade, acréscimo de plano. Eu originalmente ia dar uma descansada, uma enrolada no hotel para ir direto para o Rising Stars, que começa às 8 da noite. Mas está tendo um evento aqui no Pier de Chicago, chamado NBA Crossover. E este evento ele é aberto ao público, mediante pagamento de ingressos, é claro. E nesse evento vão ter vários shows musicais e vai ter também a presença de alguns jogadores e ex-jogadores da NBA como, por exemplo, o Robert Ory, PJ Tucker, Laurie Markkinen, dentre outros. Então, eu estou indo para esse evento aqui, congelando na rua, e voltando do NBA Crossover, eu vou para o meu hotel, tomo um banho, e aí sim eu vou para o Rising Stars. Você era alguém que você era e depois você jogando contra Eu um eu acho que LeBron. Bom, todos os jogadores que eles prometeram lá no NBA crossover estavam lá. Laurie Markkinen, P.J. Tucker, e o Robert Ory, eu acabei de pegar um ônibus e voltar aqui, porque eu já tô cansado para caminhar. Para quem não sabe, o Robert Ory, o apelido dele era Big Shot Bob, e o podcast que eu tenho, chamado Big Shot Pod, é uma homenagem a ele, porque eu torço pro Houston Rockets e o Gui, que faz comigo, torce os Lakers, e o Robert Ory foi campeão por esses dois times. Cheguei aqui no United Center para o Rising Stars Eu ia gravar uma cabeça aqui fora explicando esse jogo Absolutamente nenhuma condição Está menos 12 graus com uma sensação térmica que eu não sei de quanto Está pior que de manhã quando estava menos 17 Então eu vou entrar e vou gravar lá dentro, excepcionalmente Entrei no United Center, vocês viram o frio que eu estava passando lá fora, Tava muito frio, muito frio, agora o meu nariz já está até branco lá fora, ele estava vermelho, o que, que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim assistir o Rising Stars Challenge, o que, que é esse jogo? Na fórmula atual, é um jogo que envolve jogadores que estão no primeiro e no segundo ano na NBA, divididos em dois times, o time USA e o time World Mundo. No time USA jogam os americanos e no time mundo jogam os jogadores que nasceram em outros países. Mas não foi sempre assim. Esse jogo no início era disputado apenas entre os rookies, né, entre os estreantes. Depois ele passou a ser os rookies contra os sophomores, né, os anistas. E de 2015 para cá ele está nessa fórmula atual que eles dividem entre americanos e estrangeiros. Like this, you know. Um, it's great to come out with a competitive mindset. I know my, my first year of playing, we didn't get it right out of the tension. Bugged on, just came down and won MVP. And then the next year I said, look, we're coming right uh, back. Uh, There we go. First point of the game. <laughs> everybody saw that one. That was coming. Up we ahead, Rui. Hachimura, Hachimura okay, from dude. Japan. Hey man, we're all competitors out here, man. I think everybody wants to win this game tonight. First quarter is a little bit, a little bit of showmanship. That's Trey Young yeah. RANGE FOREVER FOR TREY YOUNG 2 segundos vai isso. Ele vai no half-court. 3, 2, 2, Intervalo aqui no United Center. Tá tendo o show de um rapper chamado Taylor Bennett. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar. O jogo está 81 a 71 para o time Mundo, placar muito alto, como sempre, nesses jogos festivos, isso que os quartos têm 10 minutos nesse jogo, imagina se tivessem 12, que nem era o jogo normal da NBA, teria 20% a mais de pontos. grande destaque, talvez, desse primeiro tempo, além de muitas pontes aéreas, muitos arremessos de 3 pontos, foi a última bola que encerrou o segundo quarto do Luca Doncic, de trás do meio do campo, ele acertou deixando 0.3 segundos no cronômetro esse foi o grande lance do primeiro tempo vamos para o segundo tempo de mundo contra estados unidos rising stars challenge i may be biased but eric pasca right now 69 from the field 13 points yep. uh dark was... cross mvp candidate 10-0 right by, by the u.s uh, snap right there. it's all good <laughs> teammate with the rebound oh, oh a little showtime bridges a little showtime, showtime. Oh, Final de terceiro quarto deu uma reviravolta. O time Mundo vencia por 10 pontos no intervalo, 81 a 71. E agora o time USA está vencendo por 10 pontos, 115 a 105. Ou seja, eles venceram por 44 a 24 esse terceiro quarto, 20 pontos de diferença. o time check o jogo contest hopefuls agora vai voltar para o drawing board there hey. final de jogo 151 para o time USA 131 para o time mundo uma reviravolta que nem eu falei ali no final do terceiro quarto eles colocaram mais 10 pontos venceram por 20 embora o placar esteja alto tenha sido alto Ainda está mais baixo que o do ano passado, que foi 161 a 144. Acho que a galera marcou um pouquinho mais esse ano. Marcou nada. Então é isso aí, essa foi minha sexta-feira, minha longa sexta-feira aqui em Chicago, desde a hora que eu cheguei no aeroporto lá, às 4h30, 5h da manhã. Amanhã tem a continuação do All-Star Weekend, torneio de três pontos, campeonatos de enterradas e também torneio de habilidades. E no domingo o jogo principal, Team Yannis contra Team Lebron, Valeu quem assistiu esse vídeo, nos vemos então no próximo vídeo daqui a alguns dias aqui no Calaca. Valeu!